com um amigo que é, que é apaixonado por Franca. Não, eu sou franca e francano. Franca e francano. Apaixonado por Franca é o Radael. O, o meu é grupo que... é outro. É outro, né? Entrar no nosso, o meu né? é que... E esse aqui é, é o Japa. O Japa tá ficando sem cabelo. O que aconteceu com ele? Eu nunca tenho. É. Tirou é. muito o cabelo dos outros. É. É. O cabelo quer crescer de. A corta. vingança será maligna. É. Cortou demais, agora ficou sem. Vira, oh. deixa eu tirar uma foto tua. Pode. Bambira, vira contra o sol. Contra o sol? Não, a fábrica. Aê! Ô Jaba, esse cara é profissional, isso aí quer entender. É, nada, que é, ele entendido. é, dente de leite, rapaz. É. Ele é dente de leite. É. Valeu, Manilha. Ô Jaba, você, você depois deixa eu dar uma volta dessa bicicleta sua? Eu preciso de andar de bicicleta. Vira sua máquina pro lado dele, vira a máquina. Aí, lado dele. aí. Valeu, meu irmão. Olha é aí? Ronaldo. Francando. É aí. Valeu, meu irmão. Eu acompanho as suas postagens lá. Legal. E reproduzo, certo? Um abraço. Como é que é teu nome completo? Ronaldo Gomes Sacra. Ronaldo Gomes Sacra. É. Ah! É. Ronaldo é. Sacra. Você é amigo! Raul? Peraí. É. Mas agora, agora é diferente. Aí, ó. Esse é o grupo do Corse nossa cidade bonita de Franca. Aí, ó. 7 de setembro. Família tradicional. Eu faço uma linda. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer. Ô claro, ah, valeu. Valeu. Valeu. Ele corta o cabelo e oferece retorno. Ele saca! É, depois de 30 Fusca dias. Uma vez na fumaça. É, é. é. Também. É. Um abraço. Olha aí. É franca. Franca tá no decílio aqui, ó. E ó, aquela ali, a droga raia, eu tenho que dar uma atenção que eu deixei o meu carro lá, ó. E, ó. Certo. E o pessoal... Ó. Oh. Os escoteiros aqui, ó. Pessoal participando do desfile do de de século Como é o nome da senhora? A senhora é. Participando do desfile é hoje, bonito, né? É, nossa, tá o nosso Brasil. Ela é. tá mora é. onde? No é. Ah, lá do sítio Petrópolis. Nós Ah, mas ah, de quê? É Nana, é Ana Ferretto. Ferretto? É. Tu tá te chamando, mãezinha. Ah, eu vou dar um conversar com ela. Quantos anos, hein? 89. 89, Pode 89 começar, anos. Pode conversar com ela. Parabéns, rapaz. Que coisa bonita. Parabéns, rapaz. Que coisa bonita. Nós somos, nós somos, somos. somos. somos. somos. somos. somos. A senhora tem quantos filhos? Essa moça? Que, ela cuida bem da senhora? Uma beleza Não, não conta. A senhora cuidou bem dela, né? Aí, ó, parabéns. E dentro? Você se perde? Dentro, só tem quantos? Só tem referência. Aqui, o moção aí, ó. Parabéns. Deus abençoe, viu, Famílias. É. A senhora mora onde? Ângela Rosa. Hein? Angela Rosa. Angela Rosa. Ah, certo. Eu conheço ali, ué. Deus Deus Deus você conheceu aqui Ponce lá, o José Ponce? Ah, é. Olha lá, olha lá. Eu tenho um de guerra mesmo. Olha lá, que bonita, bonita. Meu sogro. É é é? é. é. é. é. Ah, é? Olha. homem? Sim, fazia de porco. Ah, era ele e o Antônio Ponce. Isso. Os dois irmãos. É. E o claro lá. Verdade. É. Ah, ah que ah, é. bonita. Ah, que bonita. Ah, que bonita. Ah, que bonita. Escarabuço, né?